Olá pessoal, caros alunos, vamos explorar aqui o software 4NEC2 Desloque o cursor aí para 4NEC2 Tutoriais, clique nele Temos aqui tutorial na versão em inglês, em alemão, italiano Vamos selecionar aqui o Wire antenna Modeling Modelamento, modelagem da antena de fio Esse software trabalha com antenas de fio esse software aqui ó, ele foi criado no laboratório Lawrence Livermore em Livermore, na década de 70. Ele trabalha com um sistema numérico aí para campo eletromagnético para eletromagnetismo. Vamos aqui dar um pulinho aqui no Google Tradutor. Vejam só ele tem ele, a base dele são soluções numéricas de integrais de campo eletromagnético, e isso para segmentos de fios bem finos e considerados perfeitos. Tá? Ele usa o método dos momentos. Vamos abrir o software. Esse software ele simula, ele é um software de simulação, modelagem, muito bacana. Temos três janelas, assim que ele abre, temos a janela de geometria, o atalho a tecla F3. Temos aqui também a janela aqui de, do diagrama de irradiação, tá? com ganho em DBI, considerando aqui uma antena isotópica. Uh, esse tipo de antena é uma antena ideal, não existe antena ideal, mas o diagrama ele é feito como se considerasse uma antena ideal. Tá? Okay? Depois vamos conversar melhor a respeito disso em nossas aulas. Aqui temos aqui a janela principal, amém? E temos aqui ícones de atalhos, tá ok? Nesses ícones de atalho, nós podemos, então, abrir um arquivo existente. Né? No arquivo existente, podemos escolher um exemplo. Ah, o software tem a pasta 4NEC2, que é a pasta Models. Dentro da pasta Models, nós temos aqui vários tipos aqui de antenas, tá ok? Bom, vamos fechar aqui. Aqui nós podemos também salvar o um projeto que iremos criar, né, a modelagem a partir do cálculo. Existem várias técnicas para se construir uma antena e nós vamos checar se o nosso cálculo está correspondendo ao desejado. Esse software também existe ferramenta de otimização. Okay? Aqui é o ícone da janela principal. Aqui nós temos o ícone da geometria 3D, nós podemos fechar aqui, pressionar o F3, vai surgir a janela novamente, podemos fechar e podemos acessar essa janela novamente através desse atalho, desse ícone de atalho. Aqui nós temos a visualização dos três eixos, dos elementos da nossa antena, essa é uma antena de três elementos, é uma antena desenvolvida por um japonês, e recebeu em sua homenagem é, o nome né, desse japonês, essa antena Yagi. Temos três elementos, uma Yagi de três elementos, onde temos um elemento refletor, um elemento irradiante, e temos o um elemento diretor, é uma antena direcional. Temos aqui, então, a representação 3D dos três eixos, x, y, z, e dos elementos da antena. Aqui nesse próximo ícone, nós podemos ter uma visão 3D da irradiação do campo eletromagnético. Selecionamos o 3D, abre-se uma nova janela, podemos ver com colorido, com maior definição, a nossa antena de fio, né? antena IAG de três é, elementos. Okay? E podemos aqui mudar a estrutura, podemos ver, por exemplo, a comportamento da corrente elétrica. Podemos ver aqui também é, os segmentos que vão entrar nas integrais. Né? Quanto maior a divisão de segmentos, por esse método nós podemos aumentar o estudo, a precisão da precisão do comportamento eletromagnético. Porém, o tempo de processamento será maior. Então, vou pegando pequenos segmentos aqui da antena, dos elementos das antenas, e, através disso, eu começo a fazer é, integrais numéricas do campo eletromagnético. Bom, continuando, eu tenho vários tipos aqui, então, de visualização da estrutura, só os eixos, ok? Vamos voltar aqui a nossa estrutura. Aqui eu posso vir aqui de maneira 3D, né? da nossa irradiação total. Eu posso ter aqui a visão multicolorida com a escala do ganho. Vejam que o ganho aqui no nosso elemento irradiante ele ainda é pequeno. Atrás, eu tenho a irradiação também nesse, no eixo x aqui para o x negativo muitas vezes não me interessa, porque essa antena é direcional, eu quero direcionar o sinal para algum local, ele vai tendo ganhos, eu tenho aqui o nosso elemento diretor, que ele serve para direcionar o sinal e eu tenho aí o aumento do ganho. Né? Nessa antena, nós estamos com 7,79 dBi de ganho. Tá? Bom, podemos ir melhorando aqui a análise em 2D, verificando o 2D com multicores, multi ok? Aqui nós temos o ganho total, podemos ter um ganho só vertical, verificação do ganho vertical, podemos ver o ganho horizontal, e assim por diante. Vamos para outro ícone, nós temos esse ícone aqui, é o ícone de edição, onde nós iremos fazer o desenvolvimento da nossa antena. Aqui nós temos um exemplo. No caso de começarmos a criar uma antena, vamos colocar aqui o tipo da antena, que é o tipo perfil. Nós temos aqui um primeiro elemento sendo criado, a primeira tag desse elemento que ele vai desenhar, né? Como nós vimos aqui na visão 3D. E aí vamos dizer quantos segmentos estaremos dividindo para fazer o cálculo. Aqui tem 11, podemos ter até 100 segmentos para o estudo desse método. Numérico. E em x1 temos a coordenada desse elemento que estamos criando. Y1 também temos aqui a nossa coordenada, assim como temos em y2. Né? Então primeiro, o primeiro ícone, o primeiro elemento está em zero. Né? Então nós temos o elemento principal em zero e aí nós temos as medidas aqui em menos y e mais y, tá? Então, menos y, mais y. Como são variáveis, são símbolos. O que está armazenado nessas variáveis está aqui nessa aba de símbolos. Por exemplo, aqui nós temos Fr, que é a nossa frequência desejada em MHz, de 28,75. Aqui nós temos o diâmetro, tá? Está em 33. Aí, nós podemos é, colocar aqui em metros, até milímetros, polegada, e temos aí escalas também. Então, vocês podem ver que na geometria aqui está em escala. Podemos colocar aqui, usar um outro tipo é, de grandeza, podemos colocar em metros ou polegadas. E assim por diante, temos as distâncias aqui, todas armazenadas nessas variáveis e chamamos as variáveis nessa área aqui, nesse campo, tá ok? Depois vamos ver com tranquilidade como desenvolver uma antena, tá? verificar, fazer a simulação da nossa antena calculada através de alguma das técnicas existentes. Aí nós temos também a fonte de tensão, certo? a frequência em relação à frequência Terra, e assim por diante, tá ok? Aqui é o ícone para rodar, né? E fazer os cálculos, né? Clicamos aqui, escolhemos o, por exemplo, o campo distante. Esse ícone também está aqui, né? Nos atalhos da janela principal. Aqui podemos escolher Cálculo por campo distante, campo próximo ou por varredura de frequência. Vamos pegar aqui o campo distante e vamos clicar em gerar. Está aqui a frequência desejada. ok? A resolução é de 5 graus no nosso diagrama de irradiação, na escala dele. E vamos clicar aqui para gerar. Então, podemos ver aqui... ó esse ícone aqui é o nosso campo de irradiação, o F4, ou este ícone. Já utilizamos este aqui para fazer o cálculo, ok? Temos, então, aqui a nossa antena irradiando uma frequência de 28,75 MHz. Temos aqui o nosso diagrama de irradiação, a escala aqui, vocês podem ver, que eu tenho aqui 0 graus e 15, então tenho 5, 10, 15. Então, aqui o nosso fator da escala aqui é a cada 5 graus, tá, okay? a nossa escala desse diagrama de irradiação, tá? é o passo aqui da nossa escala. Continuando, nós já vimos que aqui também nos traz o diagrama de irradiação. Esse aqui é só quando... Calculamos a varredura de frequência, que nós vamos poder comparar vários dados. Aqui nós temos a nossa, a nossa carta de Smith. Vamos clicar aqui, nesse ícone, e vamos esperar aparecer o diagrama de Smith. Temos, então, a carta de Smith. Pela carta de Smith, podemos ver aqui a nossa impedância da antena, nessa linha aqui horizontal. E à medida que as linhas vão aumentando no sentido horário, nós teremos aqui as nossas reatâncias, as reatâncias indutivas. Já na parte de baixo, quando nós estamos tendendo aqui Direcionando ao sentido anti-horário, nós temos nossas reatâncias capacitivas. Veremos isso mais tarde, no estudo mais aprofundado. Mas é uma ferramenta que esse software permite para fazer o estudo da nossa antena. Temos aqui também um outro ícone que vai demonstrar, vai fazer um relatório do que foi calculado, o que o software calculou. Isso aqui no Word, ok? Então, um relatório contendo todos os cálculos, todos os segmentos que foram calculados, usados nesse método numérico. Vamos retornar. Retornando, nós temos a seguir aqui o nosso atalho, né, onde vamos desenvolver as nossas antenas. Já vimos aqui né, que por campo distante, vamos pegar aqui um estudo da Varredura, frequência Sweep, que é a varredura de frequência. Então, depois vamos explicar melhor sobre a varredura de frequência. E vamos gerar aqui gráficos relacionados à varredura de frequência, análise de varredura de frequência da nossa antena. Vou fechar isso aqui. Vejam que eu tenho aqui uma relação de ganho e retorno de onda estacionária mais a impedância. Temos aqui a onda estacionária por uma impedância de 50 ohms. Estamos vendo aqui o resultado nesse eixo aqui da relação de onda estacionária. E aqui nós temos a nossa frequência que estamos trabalhando. Aqui nós também temos outro gráfico também. E aí nós podemos também ver o ganho, da nossa antena, ok? E fazer várias análises. Depois vamos utilizar isso aqui no um desenvolvimento aí da nossa antena, ó. impedâncias, ok? Em ohms. Bom, vamos continuar aqui. Temos aqui o que? Vamos? Eh, também podemos otimizar, né? O software otimiza o nosso projeto. Nós fazemos as simulações e o software procura otimizar aí as medidas. Bom, temos que fechar a janela antes de fazer isso. Tá? Veja que agora ela entrou aqui na parte de geometria. Vamos fechá-la e vamos clicar aqui em otimização. Temos aqui, então, a nossa janela de otimização. Podemos otimizar em relação à frequência, ao diâmetro, podemos mudar, por exemplo, o diâmetro da, da nossa, dos nossos elementos, e assim por diante. É, onde mais nós podemos fazer aqui? Bom, vamos fechar essa janela de otimização. Neste outro ícone aqui, nós podemos trabalhar com circuitos para poder otimizar, melhorar a nossa impedância, trabalhar com cálculo para melhorarmos a impedância, o casamento de impedância das nossas antenas, tá ok? Vamos fechar aqui, vamos ver esse outro ícone, é um pequeno manual, né, do software, aqui é um help, né, uma ajuda. Bom pessoal, isso aqui são as janelas, os atalhos básicos desse software que iremos utilizar em nossas aulas de sistema de comunicação, ok? Num próximo vídeo, vamos fazer um exemplo. Até mais, pessoal!